A, a, a moça falou que a mente não tá na escola. Rivis, alguém levou a nossa filha. Você tenha calma. E, olha só, alguém roubou a nossa filha e você quer que eu fique calmo? E, ó, fica... fica aqui, liga pra polícia, eu vou lá dentro ver o que que tá acontecendo. Fica aí, tá? tá fica calmo, tá, tá, branco. liga pra polícia. Tá, tá bom. Calma, senhora. eu só vim me despedir. O que você tá fazendo aqui, Flávio? Eu vim ver minha filha, eu tava com saudade. Com a ajuda do senhor, eu tô indo embora hoje, lembra? Você não tem direito de ter vindo aqui. Claro que eu tenho, a filha é minha, eu que quem enfim... fiz. Cara, o que, que você quer, hein? Calma, eu não fiz mal nenhum, eu só fui levar ela pra comprar um produto que mal tem isso, cara. Flávio, você não tem direito ah. de levar ela pra lugar nenhum, tá? Agora você quer sair daqui antes que o Ives apareça e acabe com a tua raça? Você segura o seu bofe ou senão vai ser muito pior pra vocês, entendeu? E não esquece do nosso encontro mais tarde. Não, você tá louco, meu filho. A Mitch tá lá dentro. É, Ives, ela tá lá dentro porque o Flávio acabou de deixar ela lá. Como assim? Eu acabei Pô, de encontrar com ele. Não acredito que a escola ficou dando qualquer pra qualquer um. Pois é, vamos entrar e vamos falar que só a gente pode buscar ela? Cara, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, Ives. Eu tô com medo de verdade. Você tá passando do limite. Vamos? Vamos lá. In the water. Misericórdia! Que foi? Não, não, não, não, não, Gui. Olha, olha só, deixa eu te falar. Tá, tá pra isso. Olha aqui, deixa eu te falar. Não, não. Tá pra bem. Não é, é né, nada nada demais, não. É que eu eu, eu eu, queria te pedir um pouquinho de calma. Só um pouquinho de calma e paciência. E, e queria também. Que você sumisse! Que? Não! Não, não, não, é com você não, olha só, é, é o seguinte, ó, deixa eu te falar. É, é, tá tão legal o que tá rolando entre a gente, tá tudo tão. tão bacana, que assim, eu, eu não queria que a gente. Que a gente se. se. se. se, se apressasse as coisas, que a gente se precipitasse e, e que a gente fizesse algo. Assim, sabe? Eu queria que fosse algo. Algo que marcasse, eu queria que fosse algo. É, é, sabe, enfim, você consegue me entender? Algo mágico. Exatamente. Era isso que eu queria dizer. Olha, eu admito que eu fiquei um pouco surpreso, porque... Mas isso me fez ficar ainda mais afim de você. Muito mais. E eu também não quero que as coisas sejam apressadas, improvisadas. Eu quero que quando aconteça, seja tão bom quanto eu imaginei. É, e, e, e, e olha só a, a, assim a, a gente a, a gente pode pode continuar o que a gente estava fazendo assim porque porque o o, o, o, para, o seu beijo é bom é é essa eu gosto eu gosto muito eu gosto, é. É, eu gosto. aqui é, é, é aqui me deu... <risos> Gente, que loucura, me deu sede. Sede, vou, vou, vou pegar água, vou, vou... Você quer? Quero. É, é, natural ou gelada? Tanto faz, eu já volto. É, eu já volto. Cobre bem, né? Pra não dar... reverter... É sério que agora, toda vez que eu tentar desenrolar alguma coisa com o boy, você vai ficar rondando, empatando o negócio? Eu não tô empatando nada, bebê. É mesmo. Olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que entender que a minha vida precisa seguir. Entendeu? Assim. E você tem que deixar, porque teoricamente, você não tá mais aqui. Leandro, é. o suicídio... Do lado de lá, não é uma coisa bem vista, entendeu? Eu preciso provar pra todo mundo que eu mereço viver na luz, cara. Ah, a, a, a luz seria o céu? Ninguém entende o desespero de uma pessoa que não consegue pensar e age impossivelmente. Eu só vou sair daqui quando eu resolver uma coisa. Que, que, que coisa? Só depois de eu ter a certeza de que você tá bem. É, eu, eu, eu, eu tô bem, eu, eu tô muito bem. É, é, eu, eu até achei que, que, que, que eu fosse viver um luto eterno depois que você partiu. Mas, assim, o, o, o Gui, ele, ele, ele é uma boa pessoa, tá tudo bem. Nós dois. Vamos descobrir se aquele cara é uma boa pessoa. Você não tem nada a ver com isso. É claro que eu tenho. Olha só, mas deixa eu te falar, eu não faço ideia do que você tá fazendo aqui, mas agora é hora de você né, de, de, deixar, eu preciso, porque tá. você vai, vai me ajudar muito, deixando eu curtir aquele, aquele gostoso, Então também tem umas coxas tão maravilhosas. Você tá me comparando não, agora? Não, não, não tô comparando nada, você, você, ele, ele. É, é, o que eu tô querendo é que eu possa curtir. É, sem você interferir. Eu vou te dar sua privacidade. Ah, que ótimo. Graças a Deus. Ah, não. Deixa, antes eu posso... Posso te pedir só uma coisinha? Eu não vou embora agora. Não. Não é, não é isso, não. Agora, não. É, é assim... É... Quando você estiver lá em cima, é... procura minha mãe. Vê se você acha ela. Aí, se por acaso você achar... Fala pra ela que eu amo muito ela e que eu lamento muito que ela tenha que ter morrido pra eu nascer. Mas que desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, não tem um dia que eu não pense nela. Missão dada é missão cumprida. Tá. Agora eu vou pegar uma água, vou voltar pro quarto e você, ui, evaporou, tá? E se entrar no quarto pra atrapalhar, soquinho em você, no fantasminha? Duvido acertar. Ah. <risos> Eu acerto. <risos> Para de rico essa cara, tem covinha. Vai. Vai, bate asa onde? Voa? vou né? Sai pela janela, faz alguma coisa. Perturbando o inferno. O que parece? Ian? <risos> <Yeah>. Ai, eu... <risos> Desiste de da É, é, é... Não, eu eu, eu, eu... Eu tava falando com o Rafa e... E... Eu, eu, eu, eu, me entreti e E. Em... ah, isso não importa, né, o que importa é que você tá aqui, né, muda pro quarto, vamos, já nem tenho sede nós. ah, eu tenho, você é? me desidratado, de sério, então vamos lá que eu vou te hidratar, é, é, vamos lá, S só um minutinho aqui, peraí, Podia ter um antigo, um é. <risos> né? É melhor você. <risos> Téu? Deixa eu salvar o número dele. Não liga não, não manda mensagem pra ele, não faz nada. Tá, só manda mensagem, responde e vai. Não tem nem assunto pra você falar com ele. Pronto, respondido. Eu tenho que falar com os meninos, eu tenho que pedir o um conselho pra eles, pedir alguma ajuda. Essa aparência do Pávio com ele mexeu comigo Ai, Mexeu. Não era pra ter mexido comigo Por quê, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Será que eu posso entrar? Claro que pode, Rafa. Essa casa é sua. Senta aqui, por favor. Como você tá? Eu tive a ajuda de um anjo que... me falou algumas verdades. Ah, então eu acordei disposto a procurar por você. Pelo visto esse anjo fez um bom trabalho, né? E você nem precisou ir atrás de mim. eu vi até aqui. Por vivo espontânea vontade. Então, Rafael, é... Foi o Ian que... escreveu o bilhete? <risos> Ele esteve aqui, limpou tudo Me deu um bom sermão Me deu um banho, me botou pra dormir, me vestiu Depois ele foi embora, me deixando descer Sacode Eu imaginei mesmo que ele aparecer Conheço o um amigo que tem Mais uma vez, em Ambenasso, foi incrível E quando não é, né? <risos> Mas Henrique... Eu vim até aqui pra gente falar dessa situação toda, sabe? Nossa relação tá muito ruim, chata, complicada demais. A gente precisa resolver isso e seguir em frente. Rafa, volta pra cá. Volta pra casa, volta pra minha vida. Eu sei que eu fiz um monte de besteira, que eu fiz tudo errado, que eu fiz cagada atrás de cagada, mas sou eu. Henrique. Sabe... Eu lembro de uma vez que a gente estava namorando dentro do seu carro. E ali você me disse que não mudaria, sabe? Por ninguém. Não importa quem fosse. Só que você acabou mudando sem mesmo perceber. E me deixou muito triste com essa situação. Com a sua situação. Eu que fico triste em saber que. Que eu sou o culpado de ester um bairro. Mas a culpa não é só sua, eu também errei. Sabe, no começo eu achei que você estava bebendo por causa da situação toda, que você estava afogando as mágoas, tudo que estava acontecendo. Só que eu nem percebi que a bebida acabou tomando um lugar na sua vida e eu simplesmente não fiz nada. Isso é verdade, Rafa. Isso Claro que é. Tanto que você permitiu que eu fosse embora, ao invés dela. Rafa, eu... Eu te amo, eu quero... Eu quero retomar minha vida, sabe? Eu quero... Retomar o controle, o controle de mim mesmo. Eu sei que eu fui fraco, que eu fui covarde. Mas se você me der a mão, se você ficar junto comigo, eu vou conseguir, eu vou... Eu vou sair dessa. Não basta só querer, Henrique. Você tem que fazer por onde, você tem que correr atrás. Senão você vai acabar se afastando daquilo que você ama, de quem você ama. E você vai chegar num ponto da sua vida que você não vai conseguir mais voltar pro caminho certo. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu, eu não sei como como que eu cheguei nesse estágio, eu não sei como que aconteceu comigo, mas... Desculpa. Como você chegou? Nesse estágio Não importa mais Importa o que a gente vai fazer E como a gente vai sair dessa Volta pra casa Volta pra casa Eu, eu juro pelo nosso amor Pelo amor que eu sinto por você Que é maior do que tudo Que é tão grande que eu não... Chega a doer aqui dentro, sabe? Que eu nunca mais boto uma gota de álcool na minha boca Volta pra mim, meu amor. Agora a gente tá começando a se entender. Eu prometo. prometo de verdade. Se é pra ter você do meu lado, eu prometo. Fica comigo. Volta pra casa. Tá bom. Eu volto. Volto sim. A gente vai sair dessa junto, tá? Eu te amo, Rafael. Forte, me promete, vai ter que ser muito forte Tá? Eu prometo Eu prometo, sim. Eu prometo pra você que se é pra ficar com você Eu não vou ser forte Eu vou conseguir, eu vou dar a volta pra você Eu queria prejudicar o sono da noite, né, mas acho que só um pouquinho não vai fazer mal. Graças a Deus que ela é novinha, né, não tá entendendo o que a gente tá passando. Mas me fala, o que, que o advogado disse? Então, o advogado, ele vai tentar nos ajudar pra ver se tira esse cara da nossa cola. Não esquece de levar o boletim de ocorrência que a gente fez, tá? Não, com certeza, eu vou levar tudo. Você acha que eu quero que esse cara fique perturbando nossa vida? Não dá. Ives, você acha que ele vai desaparecer? Como é que ele foi? Como ele fez? Se ele tivesse que desaparecer, ele não teria nem aparecido, meu amor. Faz o seguinte: tu fica em casa, tomando conta da nossa filha, que eu vou tentar resolver esse problema. Vai sair? Vou, vou no advogado. Vou no advogado pra poder a gente conseguir resolver, né? E depois você vai na escola. Mas Ives, pega leve com eles, a gente tiveram um culpa. Não, não, não. Não, é o seguinte: a gente paga. Uma instituição particular, e o mínimo que eles têm de fazer é entregar a criança nas nossas mãos. Não, a partir de agora, eles só vão poder entregar ou pra mim, ou pra você, ou pra Maria. Qualquer estranho, pode ser Jesus Cristo que aparecer encarnado lá, eles não vão entregar. Senão eu tiro nossa filha da escola. Tá, mas pega leve com eles. Promete? Tá, vamos, vamos ver, eu vou tentar. Vou ver o que eu vou fazer. Então eu vou nessa, eu vou pro quarto, me arrumar e vou sair, tá? Tá. Beijo. Depois dessa noite, ele pega o dinheiro e some. E aí a gente volta à vida normal. Então... Peraí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí. O Pavel. O Pavel, que Deus o tenha. Você quer dizer que ele tem um irmão e que esse irmão você conheceu por acaso, é isso? Isso, amigo. Você não tá entendendo. Não é um simples irmão, irmão, não. É, é literalmente idêntico a ele. Mesmo rosto, mesma fisionomia, mesmo traço traços. Você não tá entendendo. Eu me aproximei crente que tava cara a cara com o Pavel. Ai, eu me arrepio só de me lembrar disso. Não, eu, eu lembro que o, o Pavel, ele tinha um irmão. Sim. Isso eu sei. Só que eu não lembro. A gente não chegou a conhecê-lo. Pois é. E eu conheci ele. Esse é o problema. Problema por quê? Ian, eu revivi, eu lembrei tudo o que aconteceu comigo e com o Pavel, sabe? É, é estranho viver tudo que a gente viveu ali cara a cara com ele. Mas não era o Pavel, e ele não me garantiu que eles são dois anos a diferença entre um e o outro. Cara, Vitor sabe disso? Não, não sabe e nem vai saber. Eu não fiz nada, amigo, e nem vou fazer. Sei lá, não senti nada por ele, mas é inevitável, né, Tem as lembranças de volta. Ah, só isso, né? Vai dizer que você não ficou afim vai baixar a calça dele, baixar a cuequinha e dar uma conferida ali, se ali embaixo também as coisas são parecidas. Ih, né? ah, você é louco? Eu não sei nem se o cara é gay. Tá, eu acho que ele é gay. Mas, enfim, passar tudo que eu passei de novo e reviver o Pável na minha frente, isso é muito estranho. Eu também não sei se eu teria essa frieza, sabe? É inevitável lembrar de tudo isso, ah, inevitável não é, né, amigo? Mas, amigo, um conselho, sério. Corre, se afasta. Se afasta pra evitar confusão. É, tá. De jeito nenhum. Eu não vou fazer isso. Eu gosto do Vitor. Não dá pra dizer que eu amo o Vitor ainda, porque uma turbulência só. Mas nesse momento em que eu mais preciso de alguém, ele tá ali comigo, sabe? O momento em que eu preciso me recuperar. Mas a gente tem um problema, né? Por quê? A não transa, amigo. Mentira! Por que Nem eu sei, amigo, sabe? É confuso. Olha só, tem horas que ele tá com muita vontade, eu tô com muita vontade e simplesmente não acontece nada. Aí às vezes eu tô com vontade e ele não tá, às vezes ele tá e eu não tô, sabe? E ele simplesmente não fala nada, não me trata com carinho, não tenta, sabe, me ajudar. Ele vira a cara e diz ok, tudo bem. Tipo, e eu fico... Hum. Sério isso, amigo? Nossa, morri não sabia. Não, porque eu achei assim que depois que você aposentou o Brian, né? Você e Vitor, eu achei que tava igual médico, amor. Remédio 6 em 6 horas. Eu tava transando adotado. Quem me dera, né Ian? Era tudo que eu queria. Eu vou confessar que eu até tô procurando o Brian lá na minha gaveta. Hum. Mas enfim, amigo, um dia eu vou ser que nem você. Que nem eu? Por quê, gente? E... Eu duvido que um boy, quando quer transar com você, ou quando você quer transar com o um boy, você deixa ele escapar. Nunca. Ele é doido? Quer morrer? Hum, tá. Então, ele... meu bem. Tá vendo? Eu ainda vou ser que nem você. E o Gui? Tá rolando a química entre vocês? O negócio tá fluindo? Me conta. Até tá, né? Mas do dia que eu transar eu te conto. Vocês ainda... Ele até ficou pelado na minha frente. Marcos. Ui. Ai, que visão. Eu olhei, eu, eu, eu foquei, eu enquadrei, eu... eu salivei, Marcos. Olha, eu fiquei parecendo aquelas leoas na África, de longe, assim, esperando, para poder voar de unha na presa, agarrar e não soltar nunca mais, comer a toa. Tô... Ai, senti no safári, mas aí no safari apareceu um guinu, Hermes, e atrapalhou tudo. Você com Hermes de novo? Ué, gente, mas eu vou fazer o quê, Marcos? Ele tem aparecido. Tem aparecido, a gente tem conversado muito, tá? Amigo, vem cá. Você tá precisando de tratamento? <risos> Se eu tô, amor, você vai no mesmo tratamento que eu, tá? Porque você acabou de confessar que viu o irmão do seu ex, que lembra o seu ex, que também já morreu, amor. Então, as viúvas estão aqui, tá? E vou te falar, tá? pela sua carinha, você tá doida. Dois dias pra mostrar pra esse boy que a baiana tem. Né? E o que, que a baiana tem, amigo? faço ideia, meu amor. Manda o boy abaixar é a cueca, a gente descobre na hora. Bota a baiana pra descer o pelourinho, meu bem, aqui, ó. Ai, Ai meu amigo. Deus. Max, para de falar besteira, me deixa, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar outra coisa. Ai, vale. eu tava te falando. Você não, o telefone tá tocando. Não, deixa é melhor você aí, atender. Mano. Vai que é uma coisa importante. Atende, vai. Hum. Alô? Hum. Ei. Oi? Sei, sei onde é assim. Sério? Cozinhar? Aham. Ah, tá. Num bar universitário. Uhum. Não, é que... É que eu acabei de ser contratado, sabe? Não, sem problemas. Eu que agradeço por ter lembrado de mim. Tá bom. Sem problemas. Tchau. Que houve? É um conhecido meu que eu... Tinha dito que tava precisando de emprego, que tava correndo atrás e ele... me ofereceu um emprego num bar universitário trabalhar de quarta a domingo. E você recusou? Recusei? A mudança tem que vir de mim, Rafa, sabe? Eu sou o principal... Como que eu posso dizer? Eu que tenho que correr atrás das minhas coisas e trabalhar no bar universitário. Com bebida, com álcool, tudo ao meu alcance. Não ia ser uma boa ideia. Nossa. Tá amadurecendo muito rápido, hein? Me surpreendeu. Mas você fez a coisa certa, tá? Tá vendo? Agora, me explica uma coisa. Esse desenho aqui é você. Porque tem os chifres aqui. Não fui eu, tá? Ah, é. Que... Ah, deve ter sido o Lip né? Ah, Lip Agora você vai falar do Lip Não. Ah, por que a gente não fala de uma coisa bem mais Deixa eu tirar a meia aqui. <risos> a meia? mas eu ficar mesmo. Ah, pode ser. É, pode a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Ah, mas eu fiquei feliz de você ter vindo aqui se matricular nas aulas de teatro, sabia? Uhum. Teatro é uma ótima forma de a gente extravasar, expulsar os demônios, fazer tudo o que a gente quiser E se sentir livre Ah, eu sempre fui apaixonada por teatro, dança, música Desde criança eu queria fazer, sabe, tudo. Mas meu pai insistia que eu estudasse, me formasse. Pra ele quem era artista era coisa de gente que não tem que fazer. Não acredite, ele não é o único e nem vai ser o último. É, mas aí o meu pai morreu e eu em pé de guerra com a minha irmã decidi me mudar pra Europa. E lá eu fiz aula de canto, mas eu não canto nada, foi só pra passar o tempo mesmo. Mas eu amava as aulas, até que eu me apaixonei pelo meu professor, sem saber que ele era casado. Hum. Menina, a mulher dele descobriu, me deu uns tapas <risos> e eu decidi me mudar de Roma pra Londres e nunca mais fiz nada na era. Menina, sua vida deu uma peça. Ah, entendi tudo um pouco. Drama em doses grandiosas, comédia no tempo certo, suspense, um pouco de documentário, nesse tempo em Roma <risos> até musical. Pode deixar que aqui você vai estimular todas essas suas áreas, todas essas suas vertentes, Isso aqui vai ser muito bom pra você. Só de sair daquela casa, já tô me sentindo bem melhor sair daquela energia pesada, sabe? Nossa, você é o oposto da sua irmã, né? Sim, sempre fui. Depois que meu pai morreu, eu comi o pão que diabo na cena mandava. Imagina. Ela não sabe ser contrariada, não sabe perder, e nem sabe o significado da palavra compaixão. Você precisa abrir bem o seu olho com ela. Não esquece do que eu ouvi ela confabulante com o contei. Não, eu não vou, não vou esquecer, não. Eu tô me preparando já. Eu vou ver quem é que vai querer do cavalo primeiro, se é o seu sonho. Acredito que é. Mas olha só, chega de papo, vamos ver o nosso acervo de figurinos que você vai amar. A gente tem umas roupas aqui maravilhosas. Eu queria que fosse o meu closet. Eu moro mais aqui do que em casa. Quem Eu sabe? sabe? Eu, tenho... Eu toda uma o que que tá acontecendo? Agora eu vi, hein? O legato no Rio de Janeiro. Tô aqui há 10 dias e nenhuma mexeu comigo? Mas essa aqui sim, é digna de toda a minha atenção. O senhor pode ver, licença? Dou, Dou sim. Pra você eu dou tudo, princesa. Aliás, não tá a fim de num comigo, não? Olha só, o senhor me respeita. Geniosa essa menina. Mas se você não dá de ideia, eu trabalho ali, ó, naquele prédio ali na frente. Chama, eu vou adorar acabar com você, tô de Uma hora dessas, cantada mais estúpida. Calma! Agatha, você quer me matar do coração? De jeito nenhum. É que eu te vi aqui, aí eu tô indo ali pro meu carro. Quer macrona? É claro. Eu tava indo chamar um carro. Ah, não. eu te levo, mas vem cá. Tá. O que, é que aquele cara queria? Adivinha? Mentira! Sério isso? Ele que viesse cantar de galo pra cima de mim. Comigo não, violão. Hum. Ah, então só assim vai poder encontrar você, né, Michelle? Não então minhas ligações, não fala comigo. Você também não retorna minhas ligações, Orlando? A Michelle uma correria, sabe, um trabalho, duas empresas agora, São Paulo aqui? E eu também, cheio de trabalho, uma escola para gerir, um shopping para administrar. Tá certo, tá certo. Hum. Então você não vai querer saber que eu consegui um investidor, que confia cegamente em mim, que topou investir na sua escola e tirar você da crise. Pelo amor Mas de Deus, Deus, quem é ele? Olha, é um grande amigo meu, aliás, um grandíssimo amigo meu. Cara, hum. ele tá chegando de viagem agora, vindo dos Estados Unidos, e vou trazer ele aqui amanhã, tá bom? <risos> Tô morrendo de saudade dele também. Amigo. Só amigo? O que, que é, Michel? Tá me estranhando agora? Não. Mano, imagina se eu estranhar você. Mano, Depois que eu soube que você pegou as minhas minhas calças. Você andou nos meus sapatos altos. Você pegou algumas roupas Ei! <risos> Olha, tá... alô! Papazinha, vou matar! Tem investimento pra fazer! Calma! Ó, vai morrer não. Você, viado. Tá maluco? Calma, tá bom? Calma! Escreto você. Amor, eu.. Você tá fazendo o quê? É. Me livrando das coisas que não vão me fazer mais falta. Gostei de é. é. Olha, eu tenho indo pra aula, tá? Eu ia passar amanhã pra pegar algumas coisas, mas faço isso amanhã. Então, vem direto pra cá. Hum, que ótimo. Então, quando você voltar, vai ter uma janta maravilhosa te esperando. O que você acha? Eu acho ótimo. Você é sobremesa? Hum, <risos> gostei disso. Beijo. Beijo. Se Ei! Ei, Tá. Ah. Oi, meu amor Não Tô chegando em casa agora É Eu só fui conversar com o Ian e depois eu aproveito pra me distrair no shopping E você? Não, tá tudo bem você não vai vir pra cá hoje? Hum. Poxa, a noite tá tão bonita, tá tão boa pra gente ficar junto, curtindo... Tem certeza? Tá bom então. Não, eu vou subir agora aqui o elevador, vou ligar pra minha mãe, fazer algumas coisinhas do blog e vou dormir. Tá a gente, se vê amanhã então, né? Tá bom. Pode deixar beijo, pode deixar mano mensagem para você antes de dormir, tchau. Ah. Oi amor, ai desculpa, Théo? Pessoal, meu Deus do céu, eu acho que não vou conseguir. Pra... Ei, Rafael, calma, eu ainda ter que é, A gente entrou agora? Calma, relaxa. Os dois primeiros tempos foram suspensos. A gente só vai ter os dois últimos, por isso que a gente tá aqui. Esse aqui? Oi, Nicolas. Boa noite. Boa noite, Rafael. Vocês dois se conhecem? Sim, é que outro dia para variar, eu esqueci o meu livro na sala e ele gentilmente foi me entregar. Que bacana. Esse aqui é o único que a gente se conhece desde o ensino assim, médio. Olha, a gente ainda tem duas horas para esperar. A gente está pensando em tomar um café, conversar. O que você acha de ir com a gente? Um café? Por conta dela. O que eu queria mesmo era né, tomar uma cerveja. <risos> Bom, parece uma boa ideia. A gente pode marcar depois. Olha. Achei que não ia abrir. Toma aqui, cara. Todo meu dinheiro. Pega isso e some da minha frente. Isso da vida do Ives e da minha. Achei que o rapaz seria um pouco mais generoso, mas tá valendo. Eu viajo amanhã cedo e pode ficar tranquilo que eu não vou me acomodar você e seu companheiro. Que bom saber. Agora vai, cara, vai embora. Antes que alguém te veja aqui, levante suspeita, vai. Cuida bem de nossa menina. Ela não é nada sua. Coloca isso na tua cabeça. Vai embora, cara. Mas o rapaz tá muito bravinho, não? Você não quer usar essa braveza e tá fazer um carinho a alguém solitário, não? Sai daqui, cara. É que você fosse o último homem da Terra. Vai embora. Ian, você tem certeza que você tá de boa dele lá pros meus pais? Pra lá? Para, Gui. Claro que eu tenho. Eu, hein? São seus pais, velho. É, é, vai. Ó, só Flamengo precisa dessa força. É bom você estar tá lá, é bom, é bom você ver como é que estão as coisas, a situação na sua casa. Eu, eu, eu, eu, eu, eu só espero que, que você volte. É. Ah, é. você sabe que eu seria louco se não voltasse. Hum, então, então, ó. Então vai, vai de boa. Eu vou, eu vou aproveitar e vou, vou ficar em casa, eu vou, vou colocar as minhas séries. Todas em dia. Hum. Lá então, tá? Tá. Saudade. Tá. Volto. Qualquer coisa você, você me liga que eu vou lá te buscar. Tá bom? É. Pra gente não ficar tão longe assim. Trouxe um negocinho pra você. Que isso? E ah. aí você vai estar sempre com, comigo aí. Mesmo assistindo essa série, eu vou estar do seu ladinho. Não precisa usar se você não quiser, mas... Não! Você pode deixar na sua mochila, sei lá. Eu sou meio desastrado com essas coisas, então... Pra você ver que eu não quero usar... Você se incomoda de colocar em mim? Claro que não. Mas... Bonito seu gesto. Meu Deus. Ficou legal? Ficou lindo. E pra você não ser o único, é claro que eu quero que você esteja sempre comigo também. Eu já ia perguntar, senhor Guilherme. Eu também tenho que colocar em você? Claro. Por favor. Faça as honras. Será que isso daqui vai ser uma falinha? sei. Será que a gente tá preparado pra uma aliança? Ah. Você tá preparado pra uma aliança? Gui, é melhor você parar com isso, porque senão eu não vou deixar você sair daqui, tá? Peraí, querido. Eu sou péssimo nisso. Parece que você não é péssimo em nada. Nem se você quisesse. Para com isso, Gui. Você comprou isso quando, hein? interessa. Você tava planejando e não me falou nada, cara. Aí. Ó. Eu não quero nem ver a cara do Rafa, do Marcos e do Nando quando vê isso na gente. Mas aqui. Vai. Seus pais precisam de você. E se você continuar, você vai ficar aqui. E você não vai embora. Vai embora. Quer dizer, vai lá e volta. Tá bom? Tá bom? Eu vou. A porta. Boa noite Dá um, um beijo nos seus pais Ficou lindo Foi sério Beijo, beijo. Ah! Eu preciso ligar pro Marcos. Eu preciso mandar foto pra todo mundo Cadê gente? Meu Deus Tira pra foto Caramba, eu mas... fazer. Tá tranquilo. Gente, bom, tá na hora de ir pra sala, vamos? Ai, ah, tô pensando em fumar um cigarro. Você pode ir, Rafa? Por que você tá comigo, né, Nick Olha, eu até ficaria com você, mas... Você sabe que eu não apoio esse teu vício, né? Então eu, eu vou indo com o Rafa. E a gente se vê na sala? Pode ser. Pode ser? Vamos. Não demora, hein? Qual dos dois leitros mesmo minha cama aí? É sério isso agora? Agora, dentro da minha casa, no meu sofá, assistindo a minha série. Tá falando sério mesmo? Eu vim assistir contigo. Olha só, Hermes, as coisas estão começando a ficar um pouquinho difíceis pra nós dois. Sério mesmo. Você tá terminando comigo? Você tá terminando comigo? Terminando o quê, Hermes? Eu vou terminar o que com você? Teoricamente, quem terminou foi você. Terminou com a gente, terminou com a sua vida, com os nossos sonhos. Lembra? Eu ainda vou te fazer entender tudo. Todos os meus motivos que eu feito isso. Senta aqui, vamos conversar, vamos assistir essa série. Não, de jeito nenhum. Sai do meu sofá, deixa eu te perguntar. Assim, olha só, o pessoal lá, lá, depois do portal da vida, o pessoal o quê? Dorme, ninguém trabalha, ninguém tem nada pra fazer, é olho aberto, assim é ó, o povo tá em cima secando, 24 horas, não tem nada pra fazer? Cara, eu tô aqui, cheio de uma apresentada pra você, você tá aí, zumbando. Poxa, vamos fazer aquilo que a gente fazia. De jeito nenhum, você some daqui. Você não quer fazer sufocador? Falando oh. <risos> assim, o... Oh. Oh. Sufocador? -su -su -su Eu sei que você gosta. Eu sei que você quer. Vem cá. Não. Eu eu eu, eu, eu, eu, eu, eu... eu... eu não quero nada. Eu... Não quero. Eu quero. Vem. Oh, olha só. Essa... Essa, essa sua voz... Hum. De t -t trovão... Chega a ser quase que uma... Um estupro. Hum. Sabia? Vem cá, vem. Eu quero te mostrar umas coisinhas. Não, não vou, hum. não para. Hum. É, mas, ó. Hermes, é, ó. Hermes não vai, não não vai, não não fazer nada demais, não vou fazer nada demais, o Victor, eu não vou avisar agora, porque senão ele vai ser contra e eu vou acabar nem indo, ai, eu aviso amanhã de manhã, ele vai perguntar se eu, pra onde eu fui, eu digo que saí com um amigo, e se perguntar qual amigo, eu digo que vai ser o Ian, o Ian vai confirmar a história, tá ok, nossa, eu já arrumei um álibi. Para, Marcos, para, Marcos. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você só tá indo beber uma que ele te chamou. Isso. Nada demais. Ai, eu confesso, eu confesso, eu confesso que eu fiquei muito mexido, fiquei muito mexido com a aparência dele. Ai, ele parece muito culpável. Tá, mas não vai acontecer nada, sossega, que não vai acontecer nada, Marcos. Deixa eu terminar de me arrumar, Que daqui a pouco ele tá chegando aqui. E aí eu vou avisar pra ele que eu tô descendo. Pronto. Será que eu vou de casaco? Ah, não. Casaco não. Ah, telefone. Oi, Théo. Ah, já chegou? Tá. Vocês me esperam só cinco minutinhos que eu só tô terminando de me arrumar já tô indo? Tá bom. Já tô descendo, tá? Valeu, abraço. Tchau. Marcos, controle total das suas emoções, não vai acontecer nada, se controla, por favor, se controla. Controla principalmente o tesão, não vai acontecer nada, só vai conversar com ele. E a Cíntia? Cara, você acredita que ela foi dormir na casa de uma amiga? Ela é muito doida, cara. Ela falou que de lá ela ia direto pro trabalho, pegava uma roupa emprestada, É louca. Bom, se ela tá bem, então tá tudo certo, né? E você, tá indo pra casa? Graças a Deus. Ainda tenho que resolver algumas coisas do trabalho, porque amanhã o dia promete. E você tá indo pro ponto? Tô então, sim. É. Ah, eu tô nessa também, porque o Coronel liberou o carro e eu vou ter que ir de volta. Estamos no mesmo barco. <risos> vamos? Vamos, sim. Oi Marcos. Ah, oi. Que bom que você veio. Que bom. Essa aqui é Camila. Oi. Minha noiva.